e eu começo tranquilidade, né, mano? Sabe que na base eu tô insano. Você sabe, né, meu mano? Sua morte vai ser breve. É o JVL, sua morte transmitida na JBL. Então tem que entender frequência BPM. Por isso na minha frente com certeza você treme. Você sabe, né, meu mano? Então me atura. Vou matar o grande e depois a miniatura. Agora, agora eu começo a sessão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 Sabe por que o fim tá instantâneo? Você é Moisés, o mãe é cajado, tô pronto pra abrir teu crânio. É isso que acontece, então fica quieto. Cê sabe que o é mais avançado que o Zeto. Olha só, você é comum, ele é transmitido na TV. Você é em lugar nenhum.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 ah, era. Oh! <risos> oh, criativa! Criativa, hein? Aí, pela ordem, vocês ouviram, vocês decidem, quem tiver menos barulho tá fora Barulho para Santana! Oh! Barulho para JVR! Oh! Barulho para Jonão! Oh! Por enquanto, Jornal, vamos fazer mais um entre o Santana e o JVR, certo? Barulho para Santana! Uou! Barulho para JVR! Uou! JVR está na, na batalha também! É isso! Vamos que vamos! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Olha só esse tudo bem, meu amiguinho, tudo bem Você é um artista Então hoje eu vou fazer o papel De um jornalista Como vai? Tá tudo bem com você? Ah, eu tô nervoso Eu não faço R.A.P Aí não tem como você me responder Porque a João tá no labirinto Correr, coitado desse leque, já era cessai. Porque jogando viver, ficou dando no ensino samurai. Cuidado de você, porque se é otário, cê tá lascado, pois hoje meu nível saia é de lendário. É isso então, tem resposta do é. outro lado, JVR, 30 segundos. Sorta DJ. Oh, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Fala que eu sou menino, o meu freestyle consome. E hoje na minha frente você some, em toda minha frente você some Falou que eu sou menino na sua frente, com o que eu viro homem Por isso cê não aguenta, hoje sua casa cai Por isso que hoje não adianta chamar papai Ele, Aqui é o Janão, só que hoje o mar não tava peixe O mar do tubarão Hoje cê não aguenta, sabe que você morre E comigo aqui, sabe que o sangue escorre Por isso que aqui o freestyle eu adquiro, por isso não sua frente aqui eu viro vampiro, viro vampiro, freestyle é verdadeiro, por isso que eu venho pra representar o brasileiro. Viro Pitago, por isso que aqui eu vou desenvolvendo. Então agora eu vou mostrando minha rima para dispara. Vou tirar essa Juliette com um soco na sua cara. Presta atenção, mano. Instrumental, por isso eu vou mostrando que meu flow é ideal. Agora eu venho no caminho Famosinho, ó. Então agora presta atenção. Já ganhei o um ramo do burro e não tem o pra depois. Aquele filme foi o Mater parte 1, agora vou matar você, o famosinho, parte 2. Oh! E aí, Jonão? É tem resposta do outro lado, 30 segundos para Jonão. Vamos que vamos, DJ Demorou, <tosse> demorou. Aí, irmão, você sabe que eu represento essa molecada. A rima que é boa é bem articulada. Falou que é vampiro na pegada. Esse é o do vampiro doidão que chupa qualquer parada. <risos> Então fica quieto, cê sabe que é agora O verso é dialeto Chamou de famonzinho tudo bem Pode matar o famosinho, hoje eu dou uma aula Por ninguém, aí tá complicado Fica quieto, rapá, porque cê sabe Que já não veio se pronunciar Você é tubarão nessas ações Eu se eu não faço e espontei você Nossa, espontador de tubarões Então cê fica quieto, esse é o dialeto Cê tá ligado que isso é o papo reto Cê sabe que aqui eu não amarelo Cê pode ser o tubarão no julgamento que bate o martelo Oh, Deus. Deus. Deus. Deus. Aí, pela ordem, vocês ouviram, vocês decidem Barulho para JVR oh. Barulho para Janão Jornal. Oh. Jornal está na próxima, faz barulho, vai batalha pra